Quando você pensa em animação adulta Você pensa em algo que retrata-se de, de forma madura Ou pensa em uma comédia medíocre que de choque gratuito com piadas Você provavelmente pensou na segunda opção Seja para pensar o porquê As animações exclusivamente adultos têm crescido no mercado Mas tem poucas que realmente se destacam Quando eu encontrou sim, não, foi de parque ou uma da pesada. Neste vídeo eu tentei investigar a raízes desse problema. Meu nome é Pedro Marcos Porto, esse é o canal TamiCast, e hoje eu ia responder porque a animação adulta não amadurece. animação adulta não é um fenômeno recente. Por exemplo, em 80 já existia a Betty Poop, que é muito sexualizada, principalmente para aquela época. O pica pau e Pernalonga não foram criados para serem vistos por crianças seus filmes mais curtos passam antes de filmes sérios se dão seus filmes mais curtos passam antes de filmes sérios se dão CD de animação ser feita para criança é culpa da influência de Walt Disney em nossa cultura. Se você olhar para as animações japonesas e europeias, eles não têm a mesma visão que a gente. O Japão, por exemplo, fez muitas animações sobre os horrores da guerra. O americano é fortemente focado nos capítulos. O Walt Disney dominava a história dos capítulos. A sua empresa trouxe muitas inovações técnicas para o meio da animação, de uma fórmula. Alguns animadores queriam quebrar. Nenhum fez isso de forma mais escandalosa que Ralph Basque. Em 1972, lançou Fritz The Candy, o primeiro filme de animação com a classificação X. uma classificação dada para filmes pornográficos. Seus filmes ficam conhecidos pelo sexo, pelas drogas, pela violência e pelas críticas sociais. Por exemplo, Kuhnski, é com é uma sátira o racismo. Ralph basque é um menino judeu que cresceu em rostos negros. Ele usou suas experiências com preconceito, afinal ele veio à época da celebração racial. Ele usou seus clientes para passar mensagem no filme Que teve a América ao mesmo tempo sedutora e perigosa para o povo afro-americano Alfred Basque foi responsável pela primeira adaptação cinematográfica de Sérgio Ele adaptou três volumes do livro e um filme Usando uma técnica de animação chamada rotoscopia Ou seja, ele jogou uma cena com atores reais E animou em cima dessas cenas Essa técnica é usada por Disney, pelo Demonstration Alphabast que influenciou muitos animadores Como o criador do Simpsons, Matt Groening Os Simpsons são um sucesso por causa de alguns atores As Críticas sociais de Matt Groening Momentos emocionais de James Earl Brooks e as paródias referentes à cultura pop de Aldin. A saída é do Simpsons, para saber The Critic, uma série animada sobre um crítico de cinema que tem como arte registrado um humor cínico, tendo como alvo principal a Hollywood dos anos 90, quem insistia em fazer remakes, sequências caça-níquel e versões hollywoodianas de, de filmes estrangeiros premiados. The Critic muitas vezes desviava a atenção da enreda. Para desenvolver uma piada muito absurda, fórmula que foi a base de uma sonda pesada. Originalmente, uma sketch da Mad TV, no formato de uma paródia dos Simpsons, feita por atores reais na frente de um auditório. Só que essa sketch acabou não indo Mas a Fox chamou o idealizador da sketch. Seth MacFarlane desenvolveu uma animação em cima dela assim nasceu uma família pesada basicamente uma versão mais absurda da fórmula do Simpsons com status de cult por causa de suas primeiras temporadas sendo fortemente fingada por suas últimas temporadas eu acredito que essa decadência é culpa deles mearem menos em multi Python, tentar ser mais chocantes que salt Park. só que salt Park não é apenas choque Parker e Matt Stone tem uma uma estrutura eficiente de roteiro, que faz quase seis dias de produção de cada episódio mais produtivo e mais rápido. As piadas mais pesadas de Salt Park têm a intenção de atacar preconceitos, atacar a mentalidade inquisidora da nossa sociedade, atacar os extremismos políticos e atacar a cultura das celebridades. Essa cultura que nos faz endeusar seres humanos tão falhas como nós Todd Park eliminou os limites da animação adulta Abrindo as portas para o Adult Swim, O bloco de programação das madrugadas do Network, O espaço é completamente experimental Onde se pode fazer quase qualquer coisa Quase todas suas produções são absurdas Mas temos que após o grande público que chique morde até eu O Adult Swim vai ficar mais comercial, contraindo as suas filosofias iniciais. Mas esse é o caminho do mercado do de emoção adulta atual. Veja essas três animações da Netflix como exemplo. O Jack Horseman esplora como Hollywood é vazia e superficial. F e SirFamily esplora como a raiva de um homem pode acabar com suas relações familiares. E Big Mouth faz piadas sujas com desculpa de educação sexual. Big Mouth é usado pelos jornais como o símbolo de amadurecimento da animação adulta apenas por ter um casal homossexual e outras ideologias progressistas isso não é um amadurecimento isso é um progressismo artificial sacrificando uma narrativa orgânica o verdadeiro amadurecimento da animação adulta será destravada quando alguém quer algo tão atual. É tão bem desenvolvido que não há espaço para as regras de animação Se você acha que tem essa animação especial Participe do festival de cinema TimeCast A produção tem que estar pronta Deve que vir com legendas em inglês se estiver em português Legendas em português se estiver em inglês Ela tem que estar dentro das regras do YouTube Depois disso é só enviar sua produção para TimeCast 2001 arroba gmail.com Se ela for escolhida ela será ocupada no canal em dezembro não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo se inscreva no canal e até a próxima